Eu sou o Guilherme Dez e hoje eu vou falar sobre a tal da Vespa Assassina. Cara, que estão falando aí na internet, tá ligado? Não sei se você tá interessado nesse assunto, quer saber sobre? assiste até o final e bora pro vídeo, tá ligado? Enfim, né? Após a comoção causando internet nas redes sociais e tal. Né, sobre as vistas gigantes asiáticas, que elas são perigosas, que elas matavam os outros, o que, é que é perigoso, tá ligado? E elas foram encontradas é pelas primeiras vezes nos Estados Unidos, né? Mas ressalta os entomologistas que elas podem sim ser perigosas para os seres humanos, mas é aquilo, elas não costumam atacar não foram incomodadas, tá ligado? E aquilo, mano, também disseram, tá ligado? Que é uma ameaça desse bicho Chegamos de 5 centímetros, é um bichinho bem pequeno. E para as abelhas, cara, elas não gostam tanto de abelhas. Ou seja, a internet, acho que ela tá pintando isso com uma cara muito de rua, tá ligado? Para parecer, ah, não sei o que. Esse esquema das abelhas, tá ligado? Essas abelhas aí são ruins, eu não sei o que. Não são tão ruins assim. que se você gostou desse vídeo, um vídeo bem curto tá ligado? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha até porque Hashtag música até, 17 de demais E também porque tu vai ajudar com um desses vídeos maravilhosos Pra mais gente, então é isso gente, tchau galera